A produtividade de uma lavoura depende muito do acompanhamento do produtor rural durante o plantio e também durante a colheita, todos os processos. Edinaldo, me explica um pouquinho a estratégia que o DAL trouxe aqui para alentar os problemas para o agricultor rural. Correto, Aline. É, essa feira aqui na Água Brasília, nós trouxemos uma proposta inovadora e ousada de apresentar aos clientes, aos produtores, uma maneira diferente, não só de apresentar soluções. Nós trouxemos aqui várias estações apresentando a, a, os problemas que eles encontram no dia a dia, nas lavouras. Nós trouxemos com uma discussão. Cada estação dessa a gente traz os problemas regionalizados, sejam eles de é, plantas daninhas resistentes a alguns herbicidas, pragas. É, cada estação nós tratamos é, de um problema e aí ao, são sete estações, ao final a gente faz um fechamento com as soluções ou os manejos diferentes para cada região. Edinaldo, é uma solução inovadora da DAO, porque além de trazer a solução para o produtor, você também é apresentando os problemas que eles enfrentam. Como tem sido encarado pelo produtor que tem visitado a feira? É, essa é uma feira, é, muito, um stand muito procurado, desde amanhã aqui, os próximos dias também são muito, porque a gente tá, apresenta a identificação das plantas, a identificação das pragas, é, temos aí problemas de Plantas aninhas, uh, resistentes a herbicidas, uh, os produtores eles estão buscando os novos manejos, uh, capim amargoso, bulva é um problema sério, está roubando produtividade e a gente vem trazendo novas soluções ou novos manejos uh, e apresentando isso de uma forma bastante didática. Está sendo bastante procurado, bastante movimentado o dia todo. Somente para finalizar, os produtores que ainda virão visitar a feira, essas estações acontecem desde o início até o final do dia? Correto, todos podem procurar aqui a, a, o estande, é, a partir das 9 horas até as 15 horas, até sábado estaremos aqui, toda a equipe preparada para tirar todas as dúvidas, é, apresentar a, algumas a, inovações que nós temos e alguns, um bate-papo aqui sobre o que está acontecendo na agricultura, o que, é que a gente pode contribuir. Correto, eu conversei com o Edinaldo Marinho, que é do desenvolvimento de mercado da AgroSciences, de Brasília, Aline Merladete, para o portal AgroLink.